Já conhece o novo serviço do arquivo.pt Save Pages Now? Grava páginas na hora. É muito simples, basta introduzir o endereço da página que quer gravar, esperar que o conteúdo descarregue e navegar normalmente até terminar. Encontre sempre que quiser gravar páginas o Save Pages Now no site do arquivo Grave Páginas. Não deixe que os momentos inesquecíveis da internet se percam. As páginas que gravar ficarão pouco tempo depois disponíveis no acervo do arquivo.pt Save Page Now. Utilize-o para gravar as páginas que acha importantes.